Hey mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô trazendo para vocês meu primeiro vídeo de DayZ aqui do canal. Uh, eu tô jogando agora, essa série vai ser feita no servidor Epidemic Z, que é BR, tá? É um dos melhores servidores que eu achei que eu já joguei DayZ. Eu jogo há pouco tempo, eu tenho mais ou menos umas 500 horas e eu espero de verdade que vocês curtam os estilos de vídeo aqui no canal que eu vou trazer pra vocês. E, bom, essa saga toda que eu vou contar no, no Epidemic pra vocês precisa de uma breve explicação. E bom, o que, que aconteceu? Nós fomos lutear um lugar no dia anterior e a gente acabou encontrando um outro clã lá, na realidade dois clãs, e o Juca acabou matando muitos players lá, acredito com cinco ou seis, e acabaram denunciando ele por hack, como se ele tivesse wall wow hack, né? Que aquele, pra quem não sabe, aquele hack que tu consegue ver através da parede. E o ADM da servidor acabou banindo ele temporariamente ali para poder averiguar o que estava acontecendo E vocês vão ver que tem momentos do vídeo aí que a gente cita essa, essa situação Mas é algo que a gente compreende e entende E bom, o desenrolar disso acabou acontecendo que a gente, porque eu e o Rony morremos eu, O Rony que é o Coyote, a gente foi atrás de Lutz e por isso que a gente tá nascendo pelado e luteando o litoral para poder se armar e se preparar para uma guerra Que basicamente o outro clã havia declarado pra gente Após o Juca ter matado esses caras no litoral, beleza? Então os desenrolares das, os desenrolar das coisas que acontecem no vídeo São devido a esse fato, tá? Que foi o, a gente ter lutado contra outras dois clãs e ter acabado matando eles E o Juca ter ficado com bastante, com boa parte das kills Infelizmente a gente não gravou Mas foi jogada normal Tá, e bom, é isso. Vamos, vamos contar essa história pra vocês e espero de verdade que vocês curtam. Beleza. Por isso, que A gente vai lutear aqui e depois vamos. Como é que é? Peraí, peraí, de magrão aqui. E aí, cara, aí, cara. Tô de boa, tô de boa. Opa! BR. Mano, mano, alô? E aí mano, beleza? Beleza mano, de boa? Não, não, não, não, não, não Não, não vem me matar não, eu tô de boa Matei o cara E eu matei o cara aqui, acabei de matar o cara cheio <risos> de loot Matei na faca. Vem cá, vem cá, me socorrer. Tem muito zumbi aqui. Passei a faca no cara. Aí eu fiquei de boa, o cara puxou a arma pra mim e eu fui pra cima dele, tá ligado? Eu falei que eu ia ficar de boa. Ah, não. Eu ia ficar de boa. Realmente é só trocar uma ideia com ele, tá ligado? Mas daí o cara... Ah, tô ouvindo passo, Tem amigo dele aqui. Só passar na galera aqui, beleza. Não, não, não, é zumbi, é zumbi, é zumbi. Fica de boa, só bem. Ele tem arma aqui, eu acho. Ele tem arma, ele tentou atirar em mim, só que Eu preensei ele na parede e comecei a dar ele facada. Não conseguiu fazer nada. Cara, bastante coisa ele tem aqui: comida, água, munição, epinefrina, munição. Já jogou, né? Nossa, pistolinha silenciada. Mano, deu, <risos> deu bom isso aqui. Deu bom, deu bom. Nossa. Ele tem um machado aqui. Bom, eu divido contigo o loot aqui agora, quando chegar. Só vou esperar tu chegar. Ele não tem bala de 12 aí, não? Ah, hum. uh, tem. Tem balote de borracha só. Aí. Tá bom, já E tem mal, bala é? de 12. Não, não tem bala de 12, tem bala de 12. Vai, é. o... Eu... O Adem lá não respondeu, meu que tinha. Mas respondeu do. Ah, é. Ele falou que quem, quem banhou foi o Rafa e quando ele chegar vai conversar com você. Mas é esse que negócio, acho que é tipo desmanino, tem um monte de mal explicado. Né? É, ele vai te dar um aviso, tá ligado? Tipo, é. vai pedir alguma explicação, talvez. Sim. Sim. Fala, da próxima vez ser você grava e tá? tal, sei lá. Sim. Eu já é. arrumei aqui é. já o negócio da... É, eu tô gravando Tem aqui agora tá também, gravando. cara. Porque, pá, esse aí foi de fuder, tá ligado? A gente tá começando peladinho na praia, eu e o Rony aqui, tá ligado? Aí matei um cara aqui agora na faca. O cara tava de arma, tá Me... Vai, eu que eu... Bom, ontem aí, tá, eu saí, né? Aí, cara, acho que umas 4 horas da manhã eu entrei de novo. E aí fui até a Airfield. Consegui recuperar 4 meses, que era quando eu cheguei lá por aí. Consegui recuperar aquela mochila preta. Ó, top. Top, cara, boa. aí eu tô... de Tundra, e aí eu também peguei... No meio do caminho eu achei um L-Crash. Peguei uma AUG. Aí eu tô com uma AUG lá e mais um PEN. louco. Boa, cara, boa demais. segundo dia do cara, o cara já pegou 2 M4, uma AUG. Eu nem vi AUG no joguinho. Isso, não, e pior que, cara, dentro do Flash, tipo, eu sabia que só dropava na volta, aí eu vi ali, aí dentro, tava cheio de roupinha dentro do, do helicóptero, aí me, deitei, me me agachei ali, abriu o tab, e fui andando do nada, sim, pô, uma alguezinha, muito danificada, já puxei pro inventário, pode só que não tinha, não, Cone, eu tô pente, indo na tua nada. direção, tá ligado, eu não vou ficar aqui não, eu já lutei tudo desse cara, e tô indo aí. Porque, mas cara, ele... eu vou ter que dividir o loot com o tipo, tô sem munição de nada. Ele tá com um monte de arma, tudo silenciado. <risos> só que sem munição pra nada, tá ligado? Sim. Chama, Aí o né? Dividi aqui agora. Uh, mas Arthur? Uh, Arthur não, né? É o Juca, né? Cara, é, uh, é. vamos ver, cara. Vamos ver o que, que ele vai dizer, tá ligado? O que, que o Jimmy vai dizer? Mas tipo, não tem sentido, cara. Aquela play ele foi bem de boa. Eu acho que é o teu kill feed que bugou e aparece que tá com 8 kills, porque eu acho que tu matou só 4-5 cara aquele naquela play, tá ligado? É, eu matei aquele primeiro cara lá do. O primeiro. Aí depois eu matei um cara que tava parado. É, cara, o cara tava parado no mato. Parado! Aqui, que, que eu peguei os pregos. Aí depois matei o cara de cima da base. Aí depois eu matei um peladinho. Que era um dos caras da base, tava voltando. E. Mais o cara da. Mais dois. É, na real, é 6 kills. Uh, que arma é essa aí que eu te dei, Rony? Só pra mim saber. É uma Glock? Cé, é 75. Cé, -75. 75. Tá, não tem munição pra ela. Tá aqui, ó. Tem balote de borracha só pra tua 12. Uh, tu tem alguma munição de Scorpion 380 aí? Não, tem só uma caixa de 556 45. Tá, ó. Tem duas balas aqui verdes, ó, de 12. Coloca essa aí, na tua 12. E 762, tu tem alguma coisa que é da BK? Não. Tá, então eu tô sem munição nenhuma, tá? Eu tô com uma Scorpion e uma BK, mas tô sem munição. Okay. Beleza. Vamos seguir luteando que Berezinho. Vamos pra delega de Berezinho? Eu passei lá. Ah tá bom, beleza eu então. Passei. Eu vou olhando uma sériezinha aqui, esperando se é um cara... os <risos> caras. <risos> Aí depois depois eu falo com a mesma Beleza. Correticas. Aí, se vocês conseguirem indo lá pra E-Field, eu tô lá já. Tô Beleza. Do... Aonde a gente tava lá nas barraquinhas, eu tô no, no, no outro lado lá que tem os dormitórios e tal. Bah, no, os dormitórios não, não tinha nada, cara. Tipo, tudo tá fechado que não tinha nada de loot, nada. Tem um cara mochila legal. desse aqui, ó. Bom, não, eu não, ali não, vou não, ali, não, tá, agora. pegar e não eu vou subir pra lá. Uhum. Aham, tá. tá, a gente vai lutar, vou eu lutei aqui. Tá. Ai ah, ah, eu vai. travei, travei. Tá, tem mais. Beleza, tem mais, Valeu. cara. Vou essa mochila aqui. Quer voltar lá no corpo do cara lá pra ver se. Tem machado lá, tá ligado? Se você quiser levar. Não, não, vou voltar lá pro machado. Beleza, <risos> tem o cara na facada, vamos dizer que é hack agora também Só que falta Tá indo em direção à base Aham. Uhum. Tá, beleza então. o meu Não, vamos, vamos em direção à base isso aí é mesmo, genérico golpe de faca Ah, mas eu fui falar com ele de boa Eu disse, ei cara, tô de boa E aí ele puxou a arma pra mim, tá ligado Só que tava sem munição, mas só que eu não ia saber Aí eu voei nele de faca, só que não nem escrever. Eu tava sem nada mesmo. Não puxou a arma? Ah, não, puxou a arma? É, não quero nem saber. Pá. Não tem conversa não. Acabou a conversa no momento que ele puxou a arma pra mim. <risos> Acho que ele só queria me assustar, só. Mas igual. Aqui, magrão aqui, magrão aqui. Tá luteado, tá luteado. Uhum ali ó, lá na frente lá. Não dá pra ir não, não dá Tem pra ir eu, não, ver? a gente tá sem munição de nada. Ai, ele tá tudo litiado. Eu tô de 12, tá, vou Tenta, tenta, tenta, tenta pegar ele, tenta pegar ele. tá lá ó. Ele tá lá na frente, ele me viu, ele me viu, ele me viu, vai tentar atirar em mim. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, não, não, não, não se mostra, não se mostra, não se mostra. Hum. Vambora, é vambora, vambora, vambora, ele tá lá na frente Ele tá mirando Te viu? Aham, tá mirando em mim, tá mirando em mim Ele tá dentro da casa? Não, não, ele tá na rua, ó, atirou em mim, atirou em mim Tenta pegar ele por trás, tenta marcar ele Ele tá aqui, cara, tá na minha frente, bem aqui na minha frente Olha ele, ele ó, tá mirando achei, em mim Achei, achei Fica, fica, fica fazendo, hora com ele Ai! Calma aí, Porra cara. É pra casa. Calma aí, cara, calma aí, cara. Eu tô de boa, eu tô de boa, eu quero trocar uma ideia com o tipo só. Olha lá, ele subiu, subiu. Vai, mata ele. Dá-lhe tiro de duas na cabeça dele. Dá-lhe. Dá <risos> Deu. <risos> cara, que isso que tá acontecendo hoje, velho? <risos> O <risos> cara desmaiou, velho! Uh, pra quem não entendeu aí, esse momento a... bugou a... o áudio da arma do Rony mas o Rony acertou um tiro de bala de borracha no cara, e o cara acabou desmaiando e a gente foi pra finalizar ele mais uma vez a gente não ia tentar finalizar ele a gente ia tentar conversar com ele mas como ele começou atirando em mim então a gente foi pra matar ele não pra trocar ideia, né? Ah, boa! O Beleza! Cor, <risos> Vou parar nesse mato aqui rapidão, velho. Eu nem sei o que eu peguei na mochila. Que, que isso? O que, que a gente tá jogando hoje, mano? Que porra. É a mochila Poxa. nem tem nada, não. Eu tô louco de dente, cara. Peraí. <risos> Por isso que ele ficou apavorado quando nos viu, cara. Que ele tava sangrando, tá ele tinha que parar pra. O se rilar. aí, cara, mas foi <risos> um Cara, muito engraçado, meu Deus do céu Cara, eu tô cheio de loot aqui, mano que que é? Minha mochila tá vazia aqui Ai, meu Deus eu Peguei a pistola dele aqui, ó Olha isso, cara, ele tá com a pistola silenciada também A gente tá com muito um silenciador agora, meu... agora Essa aí é minha não, não, eu peguei a do cinto dele, ele tava comendo ah, tá. o cinto. Olha aqui ah, Bom, tá. bora, bora pra paz. <risos> que loucura, cara ah, Por isso que ele se desesperou, mano, quando ele me viu e começou a atirar, tá ligado Ele não queria, é. pra, porque ele ia desmaiar, <risos> ele tava quase morrendo Era um soco nele, de matar ele, tá ligado Belo tiro, ele mano, belo tiro mesmo, novo, né? belo tiro mesmo, sério Que engraçado, cara, meu Deus! Vou pegar uma mozinha e uma caixa de bala. <risos> bala que loucura, cara! Essa aqui, eu tô com um colete agora de imprensa já também, deu um bait. Esqueci de pegar a Dá nada, dá nada. <risos> Não dá nada pra baixo agora com Bah, mano. imagina o desespero do cara todo luteado no, no litoral, aí uns peladinhos <risos> Um peladinho de 12. Um peladinho de 12 e um peladinho peladinho mesmo, tem nada, tá vendo? Com bala de borracha Com bala de borracha Ah, tu desmaiou ele com a bala de borracha <risos> <risos> Ai meu deus meu. Te, Acho que eu tinha te, te dado duas balas de verde, tá ligado? De shot é só apertei R, não sei qual que colocou na frente Ah, bom até tenho de borracha, né? Ah, que engraçado <risos> Opa Opa, opa Baca. A gente tá precisando Acho que ela deixa eu chegar mais perto, né Dá o um tiro de mozinha aí Ah não, é vaca, vaca pode chegar perto Pode Lutou de 12, então Vou dar um tiro de 12 nela Boa Eu swallow, eu swallow que eu tô com menos item que tu Fica me dando cover, hein? Boa, <risos> eu não consigo parar de river, que merda Imagina o desespero do cara, cara O cara deve ter entrado em pânico, velho Eu não consigo posso? pegar mais nada aqui pra pegar o resto Marquei ele, ó. Que loucura, um, um capacete de skate, tá ligado? um colete de imprensa, O dele? Aham. Uh -huh. Não é não? Não, não, eu, eu peguei... tô. Eu tô, tá Ah, ligado. tá. O dele era capacete de assalto, eu peguei. Aí tu pegou o capacete, eu peguei o colete. Boa, boa. Dividimos direitinho até. Tá? Ah que engraçado velho. Começa a mudar. Começa. <risos> Dois caras já no <risos> Que velho. Mas o uh, que, que esse cara todo luteado tava fazendo aqui, tchê? Tava tendo matando tá, pelado, estar matando pelado. Aí se ferrou bem feito. não Mano, é achava que ele não tinha comida nenhuma. O mochileiro dele tava vazio. certinho que ele te viu, a gente não desesperou, deu a volta. Ah, eu fiquei chamando a atenção dele <risos> e <Mentira>, tu. Né? <risos> Muito bom. Por lista cada vez mais né, mano? O cara vai jogando a primeira experiência. Sim. O DM, o DM também tá dando uma experiência, a Mas tu sabe que eu acho a terceira pessoa no Daisy uma bosta, tá ligado? Tu nunca acerta os tiros. Até que eu tô cercando Ah, que tu tá com aquela mira né ó, ó, da uhum. Steam lá né? Depois tu me ensina a configurar aquilo ali, eu vou colocar, quando a gente chegar na base, eu vou configurar essa mira aí também Não, e eu marquei o cara também <risos> Isso aí dá uma baita diferença, né meu? Com certeza Tu já viu o cara na minha frente, mas na frente é onde, tá ligado? Aí tu marca ali e deu A gente tem c 4 Tentar coisa assim. Não, podemos tentar. Podemos tentar. Eu sei por de mim ali a uma base regular aqui em Berezin, tá ligado? Vamos, lá. Aí vamos ver o que, que ele vai pra... fazer. Agora eu quero chegar na base e nos preparar, tá ligado? Ah, muito engraçado, cara. Eu, ainda, eu, ainda, eu tenho certeza ainda que vai demorar uns dias e assim, eu vou me lembrar dessa cena toda e eu vou começar a rir sozinho. <risos> absoluta, tá ligado? Vamos dizer que foi hack agora também. só falcos. Ah, os caras são muito choros. vou começar a gravar tudo agora. E eu, eu vou postar no, no meu canal, tá ligado? Eu quero nem saber. Ai, ah, ficou com dúvida de tal coisa? Que você tá na íntegra lá, ó. Toma. Tá ligado? Eu, ele morreu sangrando, tá? Ele não caiu morte pra nenhum de nós. Mata rindo, morreu sangrando. Mata rindo, isso aí. <risos> E aí eu fui pra frente dele e comecei a dar limpacada nele. <risos> Nem esperei, tá ligado? Não, não, não tem nada. Não, é assim. não tem que esperar não. É, exato, eu o cara levanta de AK ali e fuzilava nós dois, tá ligado? O cara tu foi pra cima dele e deu um tiro de 12. <risos> ele não morreu. Acho que acertou o colete, o colete dele ficou danificado, tá ligado? Boa, chegamos. Isso aqui é a nossa base. Uh! Boa, então vamos se organizar aqui agora e em direção ao norte Sheffield para lá né uhum.